galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo, a primeira temporada de acampamento Thiago Furacão, o acampamento assombrado. E até isso, tá animada? Opa! É pessoal, nós passamos uma noite muito difícil, começamos o vídeo aqui animado, mas passamos uma noite muito difícil. E aí, falei. fala aí. É, foi tenebroso o negócio aqui, hein? Foi tenso, né? Pessoal, a noite foi difícil. É, vai sair tudo lá no canal Thiago Furacão. Consegui arquivar muita coisa, pessoal, muita coisa. para quem não tá entendendo, a gente veio fazer a primeira temporada do acampamento Thiago Furacão. Era um projeto que eu já estava em mente há muito tempo e a gente colocou em prática agora, né, Thaís? Isso. Isso. E eu chamei alguns convidados, que são é alguns amigos meus, para é, participar dessa primeira temporada. A nossa ideia é sempre estar tá fazendo essas temporadas e chamando os participantes, né, é Thiago? Aí. Que chamei o Fernando, é a Cirlei, do FB em busca de lendas, chamei o Renato Margon, que veio participar junto com a gente, o Hélito. E, e o Hélito que tá três. tentando entrar a equipe Thiago Furacão. Ó, cê, ele, ele foi bem, cara, foi, ele foi essa bem. noite ele cê foi bem. bem, cara, parabéns, foi, foi muito bem, isso aí. Isso Você aí, já cara. tá 50% na 50%, frente, 50%, ele foi muito bem, galera, é, ele ajudou muito. Foi difícil, né cara? Foi As coisas foram tensas. Estamos a inteira buscando lenha e fazendo ovos, Ai, que susto o cachorrinho assim. ali. Você viu que a gente passou essa noite que foi tenso. E hoje, pessoal, a gente vai mostrar um pouco aqui pra vocês do, dos locais aqui. do Durante um, o dia, é, né é, amor? Estamos numa colônia, tem uma, uma igreja assombrada ali. Só pra vocês terem ideia, galera, essa igreja, quando dá meia noite, todo dia meia noite, o sino dela toca. E a gente tava aqui, ó, deu meia noite, mas nem lembrava de ser ainda até isso, logo é. começou a tocar foi bizarro cara então a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês do local o jeito que tá nós estamos passando aqui já desce o dedo no like e se inscreve no canal se você tiver gostando dessa temporada primeira temporada de acampamento cara compartilha o vídeo aí com geral beleza e pode mandar ideias para próxima para a próxima temporada onde a gente acampar vai acampar né, amor? é isso aí então bora para mais esse vídeo Bom, galera, vou começar mostrando aqui pra vocês, estamos aqui com as nossas barracas, aqui foi a nossa fogueira e agora a gente vai lá pra igreja e a escola, uhum. bora lá. Vamos lá. A gente acampou nessa floresta aqui, pessoal, assombrada. E pessoal, a gente não sabia, mas tem, nós estamos acampados nessa floresta, tem um cemitério ali, né uhum. Thaís? Um cemitério. Cara. A gente descobriu durante a madrugada que tinha um cemitério, não foi falado pra nós. Nossos carros estão ali, aqui em tem a igreja, a escola, Ali a sede da fazenda. Ah, aqui era um local que tinha tanta gente que eles fizeram a própria escola e a igreja dentro da fazenda, né, amor? Da colônia. Esse local aqui, pelo que eu fiquei sabendo, aqui era um. Uma colônia muito grande, parecia ter uma cidade essa fazenda aqui, pessoal. Foi desmanchado muita coisa. Uhum. Era na época do café, era tudo café. Dizem que morava mais de 600 famílias uhum. aqui no Já local. teve época de morar mais de 600 famílias, pessoal. Hum. Olha isso. E o porquê que tá aberto, né? Então. Foi tenso, hein, galera. Olha o sino. E o sino toca, gente. A meia-noite, sozinho. Ai, meu Deus, dá até um arrepio na, na espinha, Thiago. Ai, meu Deus. Galera, essas marcas aqui, ó, que vocês estão vendo no chão. Cara, foi tenso. Licença. Licença. Nós não temos nem lanterna mais, acabou todas as nossas baterias. Na Olha isso, deles. pessoal. Aham. Uhum. Os bancos, ó. E ela tá há mais de 30 anos desativada, né, Thiago? Tá é mais de 30 anos. Uhum. Olha. Olha aí, Thaís. Olha o altar que bonito. Todos os santos, ó. E aqui, ó, onde colocava a hóstia, ó. E aqui, ó. Pelo que a gente ficou sabendo, muita gente foi velada aqui nessa igreja e foi enterrado lá naquele provavelmente, cemitério. Provavelmente, porque a gente não sabia daquele cemitério ali. Não, e a gente encontrou aquele cemitério, provavelmente eles foi enterrado lá. Aqui talvez era onde o pai se trocava, né? Ó, tem um coisas aqui. De noite vem um vento daqui, cara. Olha aqui. Olha. Nós não viu isso aqui durante não, a noite. Viu. Caraca, mano. Até de dia aqui dá, é sinistro. Por alguns momentos, pessoal, eu achei que a gente não ia conseguir passar a noite aqui. A gente ia ter que ir embora. E aqui era a escola. Aqui né, era a escola. Era aquela escola antiga, pessoal, que só tinha uma sala de aula, não tinha separação por série, né amor, na época. Todo ah, mundo estudava e aprendia não, pera, a ler e escrever pera, só. Pera, tinha uma santa aqui ontem. Tinha uma santa aqui nós eu filmei ela. Tinha mesmo. Eu filmei ela. Cadê ela? Eu não sei, tinha uma Será santa. Será que alguém aqui. pegou? Não sei. Tem que perguntar pra eles? Eu filmei ela. Eu também filmei. Ó, aqui era a escola essa parte aqui provavelmente era da igreja aqui né que fazia o churrasco tudo e aqui ó era uma escola e era uma escola que eles só aprendiam a ler e escrever né amor não escola. tinha separação por sala aqui deveria não. ter o quadro ó cobra aqui, tem muita cobra ali gente isso daqui a gente está falando de muitos e muitos anos atrás muitos muitos anos atrás Vamos, Vamos lá para a casa da sede? É. Vem aqui. Tá aqui. Para vocês terem noção, galera. Tem casas enterradas no meio do mato até hoje. É. Olha lá. Dá para ver uma telhadinha. Próximo, o zoom aqui. Editor. Vai ver. Já chegou vou morar mais de 600 famílias aqui nessa colônia. Muitas casas foram desmanchadas, né amor? Mas hum. diz que aí no meio do mato tem bastante casa. Pessoal, tinha uma santa do lado da churrasqueira lá. Alguém mexeu? Não. Alguém, alguém... Pergunta pro Renato se ele pegou. Você ah. pegou? Ah, que susto, Beleza. cara. Tá, ele ficou com medo de quebrar e ele falou que ele guarda na igreja. Que Muito susto. Não, mas eu, vi, eu tinha visto. Uhum. Aqui era a sede da fazenda. Esse era o casarão onde o, o dono da fazenda morava. Aham. Uhum. Será que tá aberto aí, mano? Por favor, tirar o chapéu. Ó Pra entrar. Você vê? Aham. Uhum. Olha Ai que bonitinho. Por favor, tirar o chapéu. Pessoal, e a gente ficou acampado aqui, ó. E aqui é o cemitério. O cemitério é lá, pessoal. Aham. Uhum. Eita, pega, achei que era cobra. Nossa senhora. Que susto! O pessoal, diz que aqui tem muita cobra. Que susto, cara. Será que tá aberto, amor? Tá. Ó, ali tem uma, duas casas, só que ali não entra, né, amor? O rapaz falou porque tá cheio de madeira é. lá dentro e é perigoso. Parece que foi só essas das casas aqui que dá para ver. O resto tá enterrado é no mato. Licença. Nós estamos sem, sem lanterna. É ele guarda uns negocinhos, ó. Sinistro, né? Sinistro. Vou tentar com isso aqui. Tá. Ok, eu acho que aí dentro vai ser escuro pelo jeito, hein? Eita. Mas não ele entrou de noite aqui, né, amor? amor? Não. Tu, tudo que aconteceu até tá, nós não conseguiu não. entrar aqui dentro, não, garoto. que essa porta? Mãe, Nossa, que gelo que é aqui. Escuta. Estou alguma coisa? Estou aí. Foi um barulho aqui, Nossa, ali. Vai ter ali. Vixe, Maria. Cara, olha o fogo dessa casa. Credo, Tiago. estranho, é. Né? Estranho? Dá Deus medo, Deus, cara. cara. Tá vendo? Tá estralando. Vai ter uma cobra aí? Então. Ó. Será que é cobra, amor? Eu não sei. E essa porta aqui, ó? Essa eu acho que é onde trago, né? ah. não. Não. você entra, né? Não. Não. Tá caindo isso daí também. Cara, que casa sinistra. Uhum. Ai, que susto. Que era a sala, pelo jeito, ó. É. Olha o forro também. Que estranho. Olha isso aqui, cara. Uma cama. Sinistro, né, amor? É. E essa porta aqui eu acho que era da frente, ó. Cara. Olha a foto da, daqui do local. A fazenda, né? Muito antigo. 1 dia. de julho de 70, Thaís. 70. Vou tirar essa foto. Muito tempo, né, amor? Muito tempo. Aqui era a porta da frente, ó. É aquela onde está aquela. Não. Tem, tem um duas comidas um que, que é um da Tem um comido ali que é trancado. Estranho, né? Parece que tem cobra, cara. Tu faz uns barulhos. Então, sai daí. Oi, Ó. tá vendo? Muito sinistro, é Muito cara. sinistro. Deu certo? Cara, o local aqui é sensacional, né, Thaís? Uhum. Pessoal, ó, pra vocês terem noção, lá tem casa, ó. É, ó, é muito longe as casas. É muito longe. Mas isso aí, né, Thaís? Aham. Uhum. Pessoal, se vocês gostou, peço que deixe muito like, assim, se inscreve no canal. Compartilha. Se vocês gostou mesmo dessa temporada... Comenta nós... aí aonde vocês querem que a gente faça a segunda temporada. A segunda temporada. temporada. A gente já... Quem que vocês querem que a gente convida? Isso. A gente já está em mente de já fazer uma segunda temporada. E a gente quer ideias de locais para a gente fazer a segunda temporada de acampamento do Thiago Furacão. O acampamento assombrado.